Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e vamos falar sobre probabilidade, tá? Antes de iniciarmos o cálculo de probabilidades, a gente precisa entender alguns conceitos importantes e é isso que a gente vai ver hoje. A começar, alguns conceitos fundamentais que a gente precisa compreender antes de fazer qualquer cálculo de probabilidade é entender algumas coisas. Uh, são eles. Experimento aleatório, espaço amostral e evento. Vamos lá, o que, que significa cada um deles? O experimento aleatório é todo o experimento que... eu só destacar aqui. Assim. Todo experimento que, quando repetido várias vezes, sob as mesmas condições... Nossa, não gostei dessa cor, peraí. Meu marca-texto está... Apagando, destacar. As mesmas condições apresenta, entre as possibilidades, resultados imprevisíveis, tá? Se eu posso prever esse algum resultado, ele não é aleatório, ok? Não é um experimento aleatório. Então, ela tem que ser sobre as mesmas condições, a gente não, se nós conseguimos proporcionar as mesmas condições, os resultados têm que ser imprevisíveis. Espaço amostral. O espaço amostral, vamos denominar pela letra S, nós vamos utilizar bastante, de um experimento aleatório, é o conjunto, então, é um conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Tá? Nós temos que tentar contabilizar todos os resultados possíveis, isso será o meu espaço amostral. E, por fim, o evento é todo o subconjunto desse espaço amostral, ou seja, eu vou querer testar Uh, elementos do conjunto do espaço amostral, mas com tal característica. Então, esse vai caracterizar, vai ser um subconjunto do elemento principal e isso nós vamos chamar de evento, certo? Entendido, então, esses conceitos, vamos a alguns exemplos. Quando se retira, por exemplo, então, uma bola de uma urna que contém 50 bolas numeradas de 1 a 50, um evento possível é, a bola retirar, retirada contém um número primo menor que 20. Tá? Eu tenho duas situações aqui, primeiro vamos destacar quem é meu espaço amostral, tá? O meu espaço amostral é um conjunto que contém então, 50 bolas numeradas, então é a bola 1, a bola 2, a bola 3, 4 e assim por diante até a bola 50. Então esse é o meu espaço amostral. Uh, o evento considerado nesse caso é, vamos denominar então pela letra E, o conjunto, o evento, é que a bola retirada contém um número primo menor que 20. Então todos os números primos deste, ou seja, subconjuntos destes, menores que 20. 20 são é o número 2 número 3 5 7 11 13 17 e 19 certo depois então nós temos bem claro o conjunto principal o conjunto principal que é meu espaço amostral, e um conjunto, e o subconjunto deste, que é do evento em questão. Neste caso eu enumerei cada um deles. Para cálculos depois de probabilidade, o que mais nos vai interessar é. Esse eu acho que eu fiquei na frente do. Não, ficou até o 19 dezen... ficou esque... apagado aqui, tá? Ficou na... Minha câmera ficou na frente. Então tem mais o 19 o aqui. Pronto o que vai nos interessar é a quantidade de elementos, porque aí a partir daí nós vamos conseguir fazer cálculo de probabilidade, mas isso é mais para frente. Então nós vamos denotar quantidade de elementos como ns, por exemplo. A gente vai ter o nzinho na frente do conjunto a que se refere. Então o número de elementos de s é 50. Tá? O número de elementos do meu espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, então são dados importantíssimos para reconhecer um, um espaço amostral e seu evento, é identificar os elementos e contabilizá-los, então eu tenho no meu espaço amostral 50 e o evento é de 8, ok? Tem mais um exemplo aqui, por exemplo, sorteio de uma carta de um baralho honesto, de 52 cartas. Um possível evento é a carta sorteada ser de copas e configura. O espaço amostral vai ser, o espaço amostral vai ser, por exemplo, as de copas, dois de copas, três de copas. Até, por exemplo, chegar lá no rei de copas. Aí depois, o as de ouro, dois de ouro, e aí vai, tá? Até enumerar todas as cartas possíveis desse baralho, com suas cores e figuras ou números diferentes. E aí a pergunta, a pergunta, o evento em questão... É a carta sorteada ser de copas e configura. As cartas configura é o valete, então teremos o uh, valete de copas, a dama de copas e, por fim, o rei de copas. O número de elementos do nosso espaço amostral... Aqui. Espaço amostral são 52, 52 cartas e o número de elementos do nosso evento é 3. Simples, né? Tranquilo? Então, falando um pouquinho agora sobre tipos de eventos, sobre algumas características e consequências de eventos, tá? Vamos considerar o experimento aleatório lançar um dado cúbico e registrar o número representado na face voltada para cima então apenas um número vai ficar voltado para cima por vez o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o número de elementos é 6 porque tem 6 possibilidades de ficar uh, de números para serem voltados para cima opa, aqui vou subir devagarzinho alguns exemplos de eventos que eu posso considerar tá? o espaço amostral está bem claro um evento a ser considerado, por exemplo, o número é 5, ou seja, é um, tem que especificamente ser um o 5. Então o evento é o conjunto do número 5 e o número de elementos desse evento é 1, um, tá? só existe uma possibilidade, um 5. Tá? Quando o evento é um subconjunto unitário do espaço amostral é denominado evento simples Evento simples ou evento elementar, é mais por nomenclatura, isso vai ter algumas implicações, mas... E outra possibilidade, evento 2, o número é menor ou igual a 6? Bom, pensando em todos os números menores ou iguais a 6, o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ou seja, o número de elementos e2 é 6. É Se coincidir com o espaço amostral, o evento é chamado evento certo. Tá? Então a gente até inclusive vai depois lá para cálculo de probabilidade, isso vai dispensar até qualquer cálculo. Tá? Eu já sei que um evento certo tem 100% de probabilidade de acontecer. Tá? E3 é seu outro evento, o número é maior que 6. Ah, bom, números no lançamento de um dado para dar uh, maior que 6 não tem nenhum, o conjunto de elementos é vazio. Por consequência, o número de elementos de E3 é zero. Agora, quando o oposto acontecer, nós vamos chamar de evento impossível. Por consequência, eu também não preciso fazer cálculo nenhum e a probabilidade que isso aconteça é de zero por cento, de zero. Tá? Então são... Opostos. Eu posso ter um evento certo ou um evento impossível entre esses extremos. Então vamos para uns exemplos resolvidos para a gente finalizar aqui. Lançando dois dados, um vermelho e um azul, e considerando as faces voltadas para cima, quantos elementos há no espaço amostral? Vou responder a letra A. mais escura. Quantos elementos há no espaço amostral? Aqui é interessante a gente voltar para o conteúdo que nós acabamos de estudar, que é análise combinatória. Se eu quero saber apenas quantidade de elementos, eu posso usar recursos de contagem. Então, se eu vou lançar dois dados, veja que eu tenho duas possibilidades aqui, e... Eu vou lançar dois dados, eu lancei o primeiro dado, eu tenho seis possibilidades aqui. Lançando o segundo dado na sequência, eu tenho novamente seis possibilidades. Desta forma, usando o princípio da contagem, eu vou ter então 36 maneiras diferentes de organizar esses dados, de lançar e ter como resultado. Desta forma, o número de elementos do meu espaço amostral é 36, ok? Vamos descer um pouquinho mais e vamos responder a letra B. Em quantos casos a soma dos números das faces superiores é maior, ou, maior que 8? Maior, e, maior que 8, não maior ou igual. Agora eu estou falando de evento, seria um evento, vamos chamar de evento maior que 8, só para notação aqui, tá? Pensem comigo, vamos também usar pelo princípio, acho que a gente pode até quase que enumerá-los, né, maior que oito. Veja que se no dado saiu, eu tenho dois lançamentos. No primeiro, se ele saiu para que seja maior que oito, eu tenho que no mínimo no primeiro lançamento ter três, porque aí no outro vai ser seis e vai dar nove. Então aqui é uma contagem. Depois, se eu fixar, tirar quatro... Ah, pode sair 6 e também pode sair 5, vou colocar assim, 4 e 5, então eu tenho duas possibilidades aqui. Bom, mas supondo que eu tirei 5 no primeiro lançamento, então eu posso ter 6, me serve também 5 e 5, assim e me serve também 5 e 4. Agora 5 e 3 já não dá, porque vai dar igual a 8. Então, aqui eu tenho 3. E por fim, com 6, veja que é até previsível, né? Eu vou ter uma possibilidade a mais, vou ter 4, conseguiria até deduzir isso. Mas vamos fazer, então, eu tenho 6 e 6, vai dar 12. 6 e 5, 6 e 4 e 6 e 3, vai dar 9. Tá, então 4 somando todas... Eu tenho 4, 7, 9, 10 Então o número de elementos de E maior que 8 é igual a 10 E aí respondendo por fim a letra C Em quantos casos o produto dos números das faces superior é igual a 28? Bom, uma, um recurso interessante para a gente resolver essa questão É decompor 28, tá? Ou seja 28 eu posso dividir por 2, dá 14, por 2, uh, dá 7, por 7, e dá 1. Veja o seguinte, que aqui tem um elemento importantíssimo, só 2 vezes 2 eu não vou conseguir compor o 28, eu preciso do 7. E nos dados não tem a possibilidade, não tem o número 7. Então, neste caso, nós temos um evento impossível, vamos chamar de 28 aqui. O conjunto E28 é um conjunto vazio, então, desta forma, o número de elementos do E28 é igual a zero. Ok? Vamos só para mais um exemplo aqui. Cada um dos números 1, 2, 3 e 4 é escrito em um pequeno cartão que é depositado em uma caixa, sabendo que os dois cartões são sorteados aleatoriamente, um após o outro, determinar o espaço amostral quando esse, esse experimento é realizado com reposição dos cartões e sem reposição. Esse aqui, novamente, é um exemplo que a gente pode aplicar técnicas de contagem. Então, eu quero saber. Uh, eu estou pedindo o número ou o espaço? Ó, um após o outro. Determinar o espaço amostral. Não, eu preciso determinar o espaço amostral, então não é só contar, mas a gente pode entender melhor com a reposição e sem a reposição. Se eu for, vou repor as cartas, então eu vou pegar duas cartas, então eu pego a primeira, eu tenho quatro possibilidades aqui, e quando eu vou sortear novamente, eu tenho que recolocar o cartão, então eu volto a ter quatro possibilidades. Então, na questão da A, eu tenho 16 possibilidades. Quais são elas? Então, o um espaço, vamos chamar de esse espaço com reposição, tá? então o, como resultado eu vou ter o 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim por diante, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 1 até 4, 4. Certo? São os 16 elementos. Vocês podem fazer depois para testar e chegar nesses elementos. Sem reposição, nós vamos ter menos elementos. Veja que eu tenho quatro possibilidades na primeira retirada. Como eu não coloco a carta de volta, então eu vou ter três. Ou seja, 12 possibilidades. E aí assim, não pode ter esse primeiro caso aqui, repetição. Tá? E aí o espaço amostral sem reposição vai ser... então eu já tenho que começar por um, dois, um, três e um, quatro. Seguindo aí, agora eu vou para o dois, um, dois, três e dois, quatro. Viram só? Então uh, desta maneira nós vamos ter menos, menos, foi horrível, menos quantidade de chegando a pé, apenas até 12 contagens, já que para cada retirada eu tô suprimindo, eu não posso colocar a carta de volta. Ok? Pessoal, na próximo vídeo a gente vai para o cálculo de probabilidade, mas então é fundamental antes de fazer o cálculo saber fazer essas contagens, o que nós utilizamos muito e vimos nos exercícios anteriores sobre análise combinatória, nós vamos aplicar bastante aqui também. Tá bom? Então, até a próxima!